Cada planta atua num chakra nosso, então as plantas atuam diretamente nos nossos campos de energia, que são nossos chakras. E esses chakras, eles têm missões aqui na Terra. Então a missão do primeiro chakra, por exemplo, é nos ensinar a caminhar de uma forma correta sobre a Terra, cumprindo a nossa missão. O segundo chakra tem a ver com relacionamentos. O terceiro tem a ver com poder, com alegria, motivação, crescimento pessoal. É isso que o terceiro chakra faz. O quarto chakra tem a ver com verdade, tem a ver com amor incondicional, com aquele amor que tem a ver com compaixão. O quinto chakra, né, que a gente chama de laríngeo, tem a ver com a comunicação, com a expressão das ideias para o mundo, com colocar a mão na massa, fazer acontecer, realizar projetos. O sexto chakra tem a ver com a mentalidade, mindset, né? Para que que a nossa mente está configurada? Pensamentos, neuroses também, né? Tudo esse processo aqui e ele é o comandante dos outros cinco chakras. E o sétimo tem a ver com espiritualidade, com conexão espiritual. E aí, gente profunda, tudo bem com você?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 Plantas condizentes com cada um dos chakras. Então, quando a gente briga com alguém, discute com um colega de trabalho, a tua sogra ligou enchendo o saco, tu vai perdendo energia. Tem plantas na natureza que repõem a energia nesses pontos onde você está perdendo. Por exemplo, numa discussão, você perde a energia do quinto chakra. Uh, se você está sentindo ódio, você perde a energia do quarto chakra. Se você está estressado com alguma coisa, você perde a energia do terceiro chakra. Se você sofre de síndrome do pânico, você perde energia no sexto chakra. Então, tem plantas na natureza que repõem a energia que você perde em cada um desses chakras. Que vão repondo, recolocando, uh, reabastecendo. Por isso que é tão importante a missão das plantas na Terra. Só que aí, as plantas são muito boazinhas. Tem um livro que eu li, gente, uh, até eu tava com ele na mão esses dias em casa para reler, e o nome dele é A Maldição dos Bonzinhos, tá? Se um dia vocês puderem ler, leiam. Porque ele mostra os extremos que uma pessoa boa vai para não prejudicar ninguém, para não ser cruel com ninguém, para não se posicionar, para não ferir ninguém, né? E às vezes não tem outro jeito, então é um livro muito bom. E as plantas me lembram muito essas pessoas, né? Porque as plantas, elas têm a Maldição dos Bonzinhos. Então, a planta ela se doa até morrer. Elas têm a missão de nos equilibrar. Nós somos todos desequilibrados, né? Ou bicho desequilibrado, ser humano. Concordam, né? Acho que ninguém discorda de mim que o ser humano é desequilibrado. Aí deve ter umas cinco pessoas no mundo, entre 7 bilhões e pouco, deve ter umas cinco que são super iluminadas, super equilibradas. Porque até o Dalai Lama falou que sente raiva de vez em quando, tá? O Dalai Lama que é a encarnação do Buda, Buda da compaixão, a encarnação de Avalokiteshvara, o senhor da compaixão. Tá? Ele falou que ele sente raiva às vezes, se estressa, assim, né? como todo bom leonino, acho que o... Não, o... O, o Dalai Lama acho que é canceriano. E, então ele falou que ele sente raiva, às vezes ele se estressa. Então o que, que será de nós? né? O <risos> que, que será de nós? Se o próprio senhor da compaixão se estressa, então claro que a gente se estressa também. Então o ser humano é desequilibrado. E aí como as plantas sabem que a missão delas é reabastecer e reequilibrar nossa energia, elas se doam até secar, até murchar, até morrer na tentativa de te equilibrar. Então se você é mentiroso, o manjericão ele vai morrer perto de ti tentando fazer você entender que a energia da verdade é um caminho melhor que a energia da mentira. Então, ele vai se doar até morrer. A ruda. A ruda vai mal perto de gente frustrada. Então, pessoas frustradas né, não fazem bem para a ruda, matam a ruda. Mas a ruda não faz por mal, ela se doa para ver se aquela pessoa consegue suprir suas carências, deixar de ser frustrada, né, realizar desejos, realizar seus sonhos. Então é assim que as plantas funcionam. Elas se doam até morrer na tentativa de nos salvar. De nos salvar do nosso próprio desequilíbrio. Tá? É assim que elas se comportam, é assim que elas agem. tá? Quando uma planta murcha do nada, perto de alguém, significa que aquela pessoa está em desequilíbrio. Essa pessoa pode ser você. Então se você chegou perto de uma planta, a planta murchou de uma hora para outra, você está com algum problema. E aí aquela planta tem uma mensagem que quer dizer por quê? Que ela murchou perto de você. Então, por exemplo, a sálvia, né? A sálvia estimula a comunicação. Então, pessoas que são travadas, pessoas que são trancadas, a sálvia se doa na tentativa de fazer aquela pessoa expressar e falar o que está incomodando ela. E aí a pessoa chega perto da sálvia, a sálvia... Muah, morre, murcha porque a pessoa é travada, é bloqueada na fala. Entende? Ela se doa na tentativa de ajudar aquela pessoa a se expressar. Então as plantas fazem isso. Morango, por exemplo, perto de pessoas carentes. Murcha, muito carentes, né? O manjericão, perto de pessoas mentirosas. O pêssego, perto de pessoas muito confusas e que tem muitas ideias e não põe nada no papel e... Enfim, acaba estragando também, tá? Então... Uh, quando a gente ignora esses sinais, quando a gente não presta atenção nessa desvitalização dos nossos chakras, quando a gente não presta atenção nas plantas murchando perto de você, né, é, a doença vem, ela se instala no corpo físico. Então a gente tem que prestar atenção nesses sinais que a natureza nos dá. A natureza sempre avisa, a natureza é uma amiga nossa que está sempre nos mandando mensagens. E a doença é uma mensagem do seu corpo para você mesmo. É uma mensagem do corpo dizendo, Patrícia, tem alguma coisa errada. Patrícia, presta atenção nisso. Patrícia, você está precisando descansar. Patrícia, você está precisando falar mais. Patri Deus livre, né? Se eu precisar falar mais... Tá louco? Não, eu tô, tô, é outra Patrícia, tá? Essa não sou eu. Patrícia, você precisa descansar a mente, relaxar a mente. Então, a, a doença, ela sempre vai trazer uma mensagem. A doença é uma mensageira dizendo que alguma coisa não está boa. Então, ela vai se instalar no seu físico porque os chakras já estão debilitados. Então, quando os seus chakras se desgastam demais, muita energia vai embora, ela não é reposta. E você não dá bola para isso, quando eles ficam totalmente desvitalizados, o corpo físico começa a dar sinais. E esse sinal se chama... Doença. A partir desse, desse sinal né, que a gente identifica que a doença está se instalando. Então, planta murchando já significa que tem alguma coisa errada em algum lugar, né? uh, significa que você está precisando olhar para você, olhar mais para você e entender o que, que essa doença quer dizer. Toda doença tem uma mensagem. Vocês já viram eu falando sobre isso, né? uma especialidade que eu tenho na minha carreira. Uh, estudei muito tempo bioenergética, psicossomática, causas emocionais de doenças. Então, para mim, é, é muito tranquilo, assim, que eu, né? Sou treinada já nisso de a pessoa falar, tô com tal doença. E eu, ah, deve ter conexão com tal comportamento. E aí a pessoa, nossa, tu é bruxa? Não, porque para mim é uma coisa lógica, né? Então, tipo, quem tem gastrite sente raiva. E isso é um fenômeno. Eu posso explicar para vocês como que os neuropeptídeos de raiva são gerados na corrente sanguínea, alteram os receptores das células, fazem a pessoa produzir mais suco gástrico. E se o estômago dela está vazio e ela produz suco gástrico, esse suco vai corroer as paredes do estômago porque não tem alimento lá dentro. Isso gera uma gastrite, pode evoluir para uma úlcera, para o câncer de estômago. Então, isso tudo é o que a raiva faz. E aí, uma pessoa raivosa chega perto da camomila, a camomila murcha. Então, a camomila já está mostrando que a pessoa pode ter um ciclo de problemas de estômago até evoluir para o um câncer. O simples murchar da camomila. Então, o que a gente precisa é aprender a interpretar esses sinais, ok? E a energética está aí para isso, para mostrar esses sinais que a gente pode interpretar.